A Windham Hotéis e Resort, maior franqueadora de hotéis e resorts do mundo, foi a empresa escolhida pelo GR Grupo para uma parceria de sucesso lá na Estância Turística de Olímpia. A novidade foi anunciada durante uma coletiva de imprensa e, claro, o Maluvisita estava lá. Essa novidade vai trazer muita coisa boa para toda a nossa região. Acompanhe a nossa entrevista. Carolina, o que muda efetivamente aqui para nós do Royal Hotels? Por exemplo, eu já fiquei hospedada várias vezes aqui, sempre muito bem acolhida. Mas quando a bandeira chega aqui, muda alguma coisa, algum procedimento de qualidade, o que, que vai ser melhor para quem vem? É, a verdade quando a empresa hoteleira ela vem para um complexo, na verdade é para agregar, para melhorar. Uhum. E especialmente aqui já está muito bom, uhum. a operação é muito boa. Então, para a gente, realmente, é, a implantação de procedimentos, de processos que nós temos de forma internacional. Ou seja, o mesmo atendimento que a gente tem no Winden em Orlando, vai ter no Winden em Olímpia. Então, em termos de controle, de processos, é, muitos aspectos de controle de, de equipe, treinamentos, uhum. os funcionários ficam muito contentes, porque eles sabem que eles vão ter o mesmo treinamento é, de outras empresas, que, de outras é, pessoas que também estão treinando de forma internacional. Existe uma possibilidade dele também poder depois ter um crescimento profissional, indo para outros hotéis também. Então, assim, é, todos ganham com uma implantação de uma empresa. Na verdade, a gente vem para colaborar, para agregar não temos a pretensão é, de fazer alguma exclusão, isso não serve, não. É realmente ver como é que está o empreendimento e o que a gente pode melhorar é, para trazendo realmente a marca Winda E aí traz uma segurança para o turista, porque quando ele vem para cá ele sabe o que ele vai encontrar uma vez que existe esse padrão, né? Essa, essa é a ideia, quando você coloca a marca, uma marca internacional, é realmente para dar segurança para o cliente de encontrar o que ele realmente está esperando da forma que ele percebe a marca. Então uma marca de valor, uma marca que respeita o hóspede, que está realmente preocupada com a felicidade, com a hospedagem dele. E é isso que ele vai encontrar em todos os hotéis da Windham. Agora vamos falar um pouquinho da marca para o pessoal conhecer. A Windham está no mundo inteiro. A Windham é uma empresa americana, sim, estamos presentes no mundo inteiro. Hoje são mais de 9.200 hotéis no mundo. Estamos presentes em mais de 80 países. É uma empresa americana. Hoje são 20 marcas hoteleiras que compõem nosso portfólio. A ideia é sempre agregar cada vez mais marcas, mas hoje são 20 marcas. E o nosso objetivo é democratizar a experiência de hoteleira para o cliente. Então nós temos hotéis desde hotéis econômicos até hotéis cinco estrelas, hotéis muito luxuosos. Mas o hóspede realmente é que vai tomar a decisão aonde ele quer se hospedar. Então todo mundo tem direito a viajar, a ter férias, ele escolhe. E é o que nosso nosso papel é oferecer para ele realmente todas as opções para ele poder tomar a decisão correta. E para a Olímpia, para a região aqui, isso agrega até num, como um todo o turismo, né? Uma marca forte, uma marca que vem dos Estados Unidos também aqui ó, fincando bandeira na nossa terra né? orgulho pra é, a cidade, orgulho. né é, e acho que assim, um pouco também dela foi escolhida pra isso, né, a cidade Olímpia foi escolhida realmente porque a gente acredita que ela merece uma bandeira internacional então realmente sempre quando você coloca essa marca de, é, que todos conhecem e aí você vai, claro que não é de uma hora pra outra que você acaba captando o público internacional, mas ele vai aos poucos né? então primeiro o mercado da América Latina, depois o mercado americano e aí vai indo aos poucos e aí ele se torna conhecido hoje Olímpia já é falada no nosso escritório do, dos estados unidos né que gostoso né imagina né equipe de venda já estão conhecendo o que, que é o que, que é parque aquático então tudo isso vai pouco a pouco mas a ideia é muita divulgação sim do destino Bom, e o seu Mário dias ele é o gerente geral aqui do royal rotos desde o princípio né, seu Mário? então eu já vou perguntar eu que já me hospedei várias vezes aqui já que já estive com você que já agora com esse nível de qualidade vai melhorar ainda mais a chegada da Wyndham a gente tem que ser muito claro, ela vem complementar, completar daquilo onde nós não conseguimos seguir. Né? Porque nós temos uma capacidade, o Royal tem as suas qualidades, está tudo ótimo, perfeito. Só que nós precisamos competir com muito mais. Né? Nós precisamos competir com situações globais, nós precisamos competir com o mercado, nós precisamos competir com tudo, precisamos ter mais clientes, mais hóspedes. Isso tudo vai fazer com que a gente se sinta e fique fortalecido. Este nosso fortalecimento, Malu, vai trazer conforto, segurança, garantia e muito mais qualidade, sem sombra de dúvida, para o hóspede. Essa marca ela é global, né? é a maior marca, mas não é porque é maior, é porque ela é maior e tem qualidades, né? Tá certo? Então, muito bem. Então, isso vai fazer justamente com que nós estejamos muito mais capacitados, né? para fazer muito melhor o nosso trabalho. A chegada da Windham é isso. Ela vem trazer alegria e felicidade para nós. E nós vamos transferir isso para os clientes. <música>